Pessoal, promoção rápida aqui para você ganhar aí 50% de cashback limitado a 25 reais ou até 250 reais com indicações. A gente já vai por regulamento para te mostrar como funciona essa promoção. E eu já selecionei aqui as partes mais importantes da promoção. Primeiramente, você precisa ser maior de 18 anos, residente do Brasil, portador de CPF com status regular e válido no Brasil. Isso aqui sempre é básico para todas as promoções aí de indicação, principalmente para criar, criar contas. É, de, de, de bancos e nessa promoção você precisa de um telefone para ativar essa promoção e aqui no item 6.6 já fala ó, caso o número de telefone celular do participante indicante seja informado incorretamente pelo participante indicado o participante indicante não estará elegível a receber o recebimento da bonificação e aí eu vou deixar o link da promoção aqui embaixo junto com o telefone que você precisa colocar para poder ganhar essa bonificação voltando aqui ó após o correto preenchimento do formulário o participante indicado, deverá abrir a conta Superdigital para fazer jus à bonificação movimentada por meio de qualquer compra utilizando o cartão virtual e ou físico Superdigital para compras nacionais ou internacionais em qualquer estabelecimento físico ou internet. Tal compra deve ser no valor igual ou superior a R$ 50. Reais. Então você precisa gastar pelo menos R$ 50 reais com o cartão da Superdigital para você poder fazer jus à bonificação. E aqui no item 6.10.1 fala aqui, ó, quaisquer outros modos de movimentação que não o disponível no item anterior, tais como pix, transferência eletrônica, TED, no caso, né, pagamento de contas, recarga de celular, recarga de bilhetes de transporte, dentre outros, não vão ser, vão, não vão receber. A bonificação. Então, você só vai receber a bonificação se você usar o cartão, seja ele físico ou seja o cartão digital, aí da Super Digital. E aqui no item 6.12, ela fala: no cumprimento de todos os critérios disponíveis, o participante indicante e participante indicado receberão R$ 25,00 cada um, que serão depositados nas suas respectivas contas Super Digitais. A bonificação será acreditada em até 15 dias, 15 dias corridos após o encerramento do programa cada participante indicante poderá realizar até 10 indicações durante a vigência do programa limitados limitados ao valor máximo de até 250 reais de bonificação correspondente a 10 indicações válidas e que atende os critérios desse regulamento então a gente já vai aqui para a página de divulgação da promoção e o nome dessa promoção aqui é quem indica super amigo é, é basicamente você vai fazer essas indicações como eu falei anteriormente né? Você vai é, peça ao amigo que te indicou o número de celular que está cadastrado na conta super digital. Basicamente, você vai pedir o número de alguém que já tem uma conta super digital para poder te indicar. Eu vou deixar o número aqui também na descrição. E aí, você vai preencher aqui o formulário abaixo com os dados solicitados. Você vai abrir a sua conta e vai fazer o gasto aí de 50 reais ou mais durante a vigência da, da, da campanha. Tá? E pronto, os dois vão ganhar R$25,00 para aí para fazer isso aí. E, como eu já falei, a limitação máxima é de 250 por 10 indicações. A promoção vai do dia 25 de 4 de 2022 até, até dia 30 do 6 de 2022. E você vai receber sua bonificação 15 dias após o ocorrido encerramento da campanha. E aí é muito fácil, é só você preencher aqui esses dados o nome e-mail celular e o celular de quem te indicou que você vai estar tá participando aí vai poder ganhar essa promoção muito fácil só você instalar o aplicativo e gastar 50 reais aí e aí você vai ganhar em 25 reais que corresponde a 50 por de cashback desses 50 reais que você gastou e aí é um valor muito bom que você pode ganhar em supermercados farmácia onde você até mesmo é, botando gasolina aí você vai ganhar esse 50% de cashback e para você fazer as indicações é bem tranquilo porque poucas pessoas te conhecem essa conta ela é vinculada ao banco Santander então é uma conta super segura super, super tem muita credibilidade E aí você pega esse vídeo indica para uma pessoa e manda o seu telefone aí de indicação que você vai também ganhar aí 25 reais depois que você fizer é a ativação da sua conta e a pessoa também fazer a ativação da conta dela. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like. Valeu até a próxima.